Quais são os momentos que você coleciona na sua vida? Os felizes ou os tristes? Vamos refletir? Será que encontramos tempo para viver os momentos felizes do quebra-cabeça da nossa vida? Momentos felizes como curtir o um aniversário de casamento dos nossos pais, o aniversário de uma tia distante que está fazendo 80 anos, aniversário de amigo, encontro em happy hours, um almoço, um jantar, uma conversa jogada fora em uma mesa de bar, numa mesa de praça, fazer aquela viagem inesquecível. Ora, será que a gente faz isso? Às vezes não, seja pela falta de tempo, seja pela correria do dia a dia, seja simplesmente pela falta de dinheiro. Mas em momentos tristes, a gente consegue tudo isso. Ah, quer refletir comigo? Se tocar o telefone agora, alguém dizer que infelizmente morreu um ente querido ou morreu um amigo querido, uma amiga. A gente não arruma tempo para poder estar junto? Seja pedindo folga no trabalho, seja sendo mais cedo, seja deixando de almoçar, enfim, depende da hora, mas a gente consegue isso. Seja pelo fato de acolher a pessoa que perdeu, seja pelo amor, pelo carinho ou simplesmente também pela dor que esteja sentindo. Mas, para os momentos felizes, a gente não consegue desprender toda essa tensão. Será que não vale a pena começarmos a planejar isso de uma forma diferente? Se der vontade de fazer tudo isso que eu falei no início, por que não fazer? Por que não juntar dinheiro? Por que não pegar carona, pegar o seu próprio carro, pegar um ônibus? Enfim, se virar da melhor forma possível para viver esses momentos felizes para que no fim das contas possamos junto com nós mesmos olharmos e falarmos Ora, eu fiz aquilo que me faz feliz. O meu quebra-cabeça de felicidade está montado. O quebra-cabeça da minha vida tem momentos felizes. Os momentos tristes fazem parte, mas os felizes dominam esse. Será que é verdade? Será que é possível? Pense nisso e até o próximo Chá de Reflexão!